falei, ah, boa noite, tal, Eu gostaria de solicitar, né, o upgrade do meu Visa Platinum para o Infinity do varejo, que pontua dois, um ponto a cada dois reais gasto, aí, na hora, você chamou no chat, um chat um aí, no chat, no especialista de cartões lá. Como que você identificou o pessoal, sabe, pessoal, presta atenção, como que, que você identificou a central, como que a central identificou esse cartão, quais foram as palavras que você usou para transformar o cartão Clique nesse cartão aí. Não sei se vocês viram a live que o Leandro comentou que a gente foi tomar um café, eu e o meu amigo Gabriel, também é inscrito do canal, membro do canal. A daí que a gente começou a criar uma amizade. Eu sou gestor financeiro, trabalho em empresa, não no mercado financeiro em si, mas tenho aptidão por essa área financeira. E sempre tive conta, assim, só a conta do Itaú, eu não ligava muito para banco, milhas, eu não conhecia, confesso que eu não conhecia bem, enquanto eu não descobri o canal do Leandro. A partir de quando eu descobri o canal dele, eu comecei a perceber o quanto eu tinha um monte de oportunidades na, na minha mão, né? O próprio Itaú mesmo, eu tinha, nem tinha cartão de crédito do Itaú, mas sempre teve aprovado os cartões pra mim. Do, do próprio banco, né? Aí eu pedi o clique. Pedi, pedi o clique pra começar, aquele clique com pontos que na época era R$3,00, um ponto, se eu não me engano. Pra testar, começar a ver, aí comecei a usar um cartão com, com pontuação, né? Vi, comecei a ver os benefícios e fui trabalhando o cartão, só esse, não, não, não tinha aberto nenhuma outra conta, então só tinha conta do Itaú. Foi aí que o Leandro também uma, falou pra gente que era importante ter mais contas, né, para não ficar dependendo de um banco só. Aí eu conheci os bancos digitais, o C6, o Inter e, e a XP, quando abriu conta, né, com o cartão, que foi aí que o Leandro também mencionou aquela dica lá do, das salas VIPs. Então, meu primeiro cartão com o foi esse aqui, ó. Uhul, Salavírico! Foi o primeiro, Alex? Primeiro, meu primeiro Infinity foi esse. Aí, aí, ó. Aí, na época. É, Alex, eu tenho, aí, tá aqui, ó. aqui, Sabe qual foi meu primeiro cartão com o Dragon Pass? Qual? Esteve Infinity. É. <risos> Tamo juntos, tamo juntos. Aí, eu tinha, quando eu tive o clique, deixa eu pegar aqui. Era o clique antigo, era a cinza. Não sei se vocês vão lembrar. Você tem, Wagner? O Márcio Sobral perguntou qual carro que eu tenho atualmente. Eu tinha dois carros, né? Eu tava com o Jeep, o Compass, o Renegade eu não gosto, não. Eu, eu não queria, não. eu comprei o Compass e comprei o Creta M-Line. O Creta M-Line é o novo Creta que o Pet Solar ele abre, né? Então eu tava com esses dois carros. Aí eu falei assim, cara, eu, eu moro em Sorocaba, aqui não tem rodízio né? Por que, que eu quero ter dois carros? Eu tenho que escolher um só. Aí o, o, o Jeep, eu já tava cansado dele. E um ano de uso, né? Aí eu queria. Eu queria o Ecret MLIN é que o Creta M Line mais tecnológico, né? O preço é o mesmo dos dois. Aí eu dei, vendi pro Red Luco Jeep e fiquei com o Creta M Line. Mas PVA é salgado, 5 mil reais. Ah, salgado mesmo. O seguro do carro é 3 mil e poucos reais, quase 4 mil. Loucura. É, lá, loucura gente. mesmo. Aí, era esse clique que eu tinha, clique ah, antigo, nossa. né? Esse Antes aqui, outro. De... De... Ah, aqui meu aqui, ó. Olha o clique meu aqui. É, então. Aí, depois o Itaú me mandou, isso aí, ó. O Itaú me mandou essa, essa versão que eu troquei para Visa. Ixi, cartão feio, né? É. Olha o cartão feio, né? Horrível. Aí, foi aí que surgiu esse Infinity, né? Do, do Itaú, que você comentou numa live, eu me interessei, né a gente estava lá no café, lembra que você até falou, eu falei o limite que eu tinha no clique, aí você, não, isso aí dá para virar o Infinity e tal, eu falei, ah, então vamos ver, né? Aí eu fui no chat, tá com o especialista, aí comentei, falei, ah, boa noite tal, eu falei, gostaria de solicitar né, o upgrade do meu Visa Platinum pro o Infinity do varejo, que pontua um ponto a cada dois reais gasto, Aí, você, na hora, você chamou no chat, no chat, no especialista aí, no de cartões lá. Você, como que você identificou o pessoal, sabe, o pessoal, presta atenção, como que, que você identificou a central, como que a central identificou esse cartão? Quais foram as palavras que você usou para transformar o cartão clique nesse cartão aí? Eu usei assim, eu falei que eu queria o upgrade para o Visa Infinity do varejo. O cartão aí, essa frase que o que especialista identificou é o cartão que a cada dois reais pontua um ponto. isso aqui ó, ah, ele tá mostrando o cartão pessoal. Esse cartão aí ó, ah. legal. Quando eu falei, aí. quando eu falei isso que era o cartão que pontuava dois reais, um ponto, ele já identificou. olhar né? ah, é o cartão do varejo. Tá, eu falei sim. Então, para central, a central ela reconhece esse cartão como cartão varejo Tá. Aí. aí ele falou que estava aprovado e lá para você estar tá aprovado aqui posso solicitar o upgrade? Tal tá? pode com certeza. E na época eu estava com isenção de anuidade pelo meu clique. Aí ele falou que eu terminaria o período sem pagar anuidade. E, no próximo ciclo eu conseguiria tentar uma isenção. E qual que era que... o no, no clique? Qual que era o clique? Então, eu tinha 25 mil no clique. 25 mil. Isso. Tá. O mínimo tá nesse lá. cartão, Alex, mostra de novo ele aí. O mínimo nesse cartão, pessoal, tem que ser 20 mil. Tá? Ó, o mínimo nele é 20 mil. Tá? Então, cartão aqui, ó. Olha lá, ele tá mostrando, ó. O cartão dele. Ele tinha esse cartão, ele pegou, pegou esse cartão, transformou ele no, no cartão puro. Alex, se o, se o pessoal tiver o pão de açúcar, já consegue transformar nele, Não. Não sei, não sei, porque eu não, ah, eu não tive o Pão de Açúcar e não tentei, não perguntei também. Deve ser difícil Mas como, como é um cartão cobrindo, co o é, é difícil. Difícil, né? Porque ah, dão, é. dando um exemplo, eu tentei verificar a possibilidade de transformar isso aqui no Azul, -infinity, e eles falam que não é possível. É, o Márcio, o Márcio tem 57 mil no Clique, ele está falando aqui. Ah, Transfere fácil. nele, Márcio. Consegue, consegue, faça um o presente. O Gnews falou que conseguiu também dessa forma igual você. Pegou o clique e transformou ele em, em Black. É isso aí. O clique é o... O Infinity, ô Alex? oi por que, que o seu veio Infinity? Porque eu pedi. Eu pedi o Vis Infinity. Mas o seu clique era qual? Era o... era primeiro foi o Master. Esse primeiro aqui, ó. Eu comecei com esse aqui. Tá. Aí, quando eu vi que a bandeira Visa era melhor, eu já solicitei a mudança de bandeira. O Visa ah, Plat. Tá. Entendeu? Visa Plat. E aí, quando eu fui solicitar o upgrade, eu pedi já para o Visa Infinity. Ah, tá. Então, se eu não tivesse cancelado o meu, eu talvez conseguiria. Conseguiria. Mas Vai eu deixar. acho que independente, se quem tiver o Clique Master ou Visa, ele consegue solicitar é. o Visa Infinity. Vou, vou aproveitar seu gancho aí. Eu, Márcio... Esse Black que ele tá falando, ele manda de novo aí, viu, Alex, por gentileza? Aqui, ó. ó esse cartão, segura um pouquinho assim, Alex. Esse cartão, pessoal, é. que ele tem aqui, esse cartão aqui, eu vou falar as políticas dele para vocês, o Alex me ajuda porque ele tem. Esse cartão, ele pontua um ponto a cada dois reais. É 50% dos pontos do pão de açúcar, que era um real com um ponto. Aqui é dois reais e um ponto. Ele isenta a anuidade gastando 5 mil por mês. Isso. E a anuidade dele é 12 de 42. Agora então, foi para 50, Leandro. Agora foi para 50. 50. 12 de 50. Isso. 12 de 50 agora. Tá? Então, ele te dá o spread. O, o spread não, ele te dá a pontuação. É, Nunca expira os pontos desse cartão. E os benefícios do cartão, ele não tem salário de graça, mas ele tem o um lounge ah. que você pode cadastrar, ele tem o Visa Company, é, visa é, Pass, que você passa no iX de graça e rapidinho pelo Dragon Pass. É, os pontos que expiram, ele é flex ou é limite fixo, Alex? É flex, é flex. Ele é limite flex, quanto mais ele usa, maior o limite de poder de compra. Olha que legal, Isso. e adicionais, Alex, tem adicionais? Estamos ganhando até, até cinco adicionais gratuitos. Cinco adicionais gratuitos, Alex. Seis. Seis, é. Seis. Então o que acontece? Quem tem um cartão desse, por exemplo, comparar esse cartão com o cartão do C6 Bank, do Bradesco, América Express, do Santander Unique, do BRB, ele é melhor. Esse daqui, ó, vou falar rapidamente para vocês os cartões em destaque por pontos. Tá? Dux, Dux Eurobike. A Eterno, A Eterno Private, The One, é, Santander Unlimited, Santander Unlimited, cartão Black Infinite do Varejo do Itaú, tá? Então vocês Sim. estão muito bem servidos com esse cartão para estar milhando aí, que está buscando milheiro aí, né? Ele tem, se é quiser cortar aliado. Ele tem uma estratégia que o Itaú tem um acelerador de pontos, né? Tem. Se você acelerar os pontos, ele pontua a cada dois reais dois pontos. Então, fica acabando, fica um real um ponto. Você é, paga um é, valorzinho 2,5%. fica de, de novo para eles, Alex. Presta atenção, pessoal. Olha essa dica tá. do Alex, olha que legal. Você pode optar pela aceleração dos pontos, porque se não me engano, você paga 2,5% da fatura. Ele vira a cada R$ reais dois pontos. Se você fizer a comparação, tá. é um real um ponto. Acabou. Pessoal, o acelerador de pontos do Itaú depende de cliente para cliente. Tá? Eu me lembro que eu eu tenho um acelerador, eu pago 1%, uma campanha que eu peguei do de Personal dele. Só que o Alex tá falando que tá 2,5 para ele. Então pode acontecer que dependendo da sua do seu relacionamento, esse percentual pode chegar até 4% da fatura. Mas o que o Alex tá falando é muito interessante, porque se você se você comprar um acelerador, ele dobra seus pontos, 2 vira quatro. Ou seja, a cada dois vale dois pontos, tá? Sim. Então dois dois reais no acelerador viraria dois pontos, ou seja, dois reais, Acho dois aí. pontos, um real, um ponto. Um real, um ponto, açúcar. vira um pão de açúcar, né? Antigo, né? Um antigo pão de açúcar, que agora acabou. Com o acelerador, vira um por um, porque ele dobrou, né? Então, ao invés de dois por um, vira dois por dois, ou seja, um por um, tá certo? É. Então, uma dica maravilhosa para vocês, o cartão é fantástico, ele não tem, salário mas tem todos os benefícios do Visa Infinity todos os benefícios para Mastercard Black, todos a VIP limitada do Black, tá? Agora, quem não tem nenhum, quem não tem nenhum cartão Black Infinity, o Infinity ele tem mais benefícios, seguro de viagem, de preço, de compra, é perda e roubo de cartão, extravio de, de bagagem, atraso de bagagem, atraso de viagem, perda de conexão aérea, o Visa Infinity paga tudo isso para vocês. Mas se você não tem nenhuma sala VIP grátis, nem um cartão, o Black desse cartão seria uma opção para você. Porque o Black te dá acesso limitado a sala VIP da Mastercard Black em e 2 em Guarulhos. Tá? Esse cartão aqui é o cartão do varejo na versão Black e em de Itaú.